E chegou finalmente o grande dia de gravar esse vídeo, tão esperado nesse canal. Eu fiz umas perguntas lá no meu Instagram, arroba Viajar, pra vocês perguntarem o que vocês quiserem. E aí eu separei essas perguntas e eu vou responder elas agora, por isso eu tô com o celular, que eu vou ler. E aí, vocês vão ver o nominho de quem perguntou, tudo certinho. Eu sou a Maria e você está no Maria quer é Viajar. E ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal pum, pum. Falei errado pum, pum, pum. Ah, não sei se você reparou, eu tô com o mesmo cabelo, a mesma maquiagem a mesma roupa do vídeo das tags É porque eu tô gravando no mesmo dia e eu tô com um pouco de pressa, então eu não, fiz, eu não quis ficar querendo trocar de roupa Mas vocês entendem, né? Tá tudo bem, a mesma roupa, a mesma pessoa, o mesmo sorriso Bora Eu separei as perguntas que vocês me fizeram no Instagram entre perguntas de viagem, perguntas pessoais e perguntas aqui do canal. E perguntas de coisas de vir aqui pra Irlanda. O pessoal tem curiosidade de como que vem pra Irlanda e tal. Então tá fazer bem rápido e bem dinâmico. Lembrando que todos os arrobas que vão aparecer aqui foram autorizados pelo usuário. Então se vocês fizerem pergunta futuramente e não quiser aparecer aqui, tudo bem. Pode fazer que você vai ficar anônimo, tá? Primeira pergunta. O arroba Joviel <risos> Vocês fazem sexo com frequência Nesse frio aí Na mesma intensidade Quando vocês moravam aqui em Goiânia ah, É isso que dá A dá liberdade eu Vou fazer pergunta e sigo fazendo pergunta Ó, oh, vou responder Aqui na Irlanda é frio de janeiro a janeiro E quando é mais frio É bom você estar tá mais juntinho Agarradinho, né? Pra esquentar e tal Aquele contato físico Então sim a resposta é sim! Passa para a próxima! Chega de constrangimento! Fer Sarayvan perguntou Como foi o planejamento para ir para a Irlanda? Por que saiu do Brasil? Como é a sua rotina em Dublin? Aliás, sugiro um vlog do seu dia Então, como foi o meu planejamento para vir para a Irlanda? Sempre foi um sonho, meu e do meu marido, morarmos fora do Brasil O que eu quero? Morar fora do Brasil Por que eu quero? Porque eu quero viajar mais e o que falta para eu conseguir esse objetivo? O que me impede? O que não me deixa fazer isso hoje? Dinheiro, inglês, um plano. Então a gente começou a trabalhar para economizar e nos organizando, e juntando dinheiro, juntando dinheiro, inglês. Começamos a estudar inglês, a nos preparar, no caso mais meu marido do que eu. E aí estudando muito inglês, contratamos uma professora particular excelente e fomos, fomos, fomos, fomos e aí deu certo. Tem um vídeo completinho falando sobre isso Vai aparecer aqui nos cards agora E também na descrição do vídeo Se você quiser saber certinho como que foi Clica aí, vamos ganhar tempo no vídeo Por que saiu do Brasil? Também tô falando desse vídeo aí é, Como é sua rotina em bla... Dublin? <risos> como é sua rotina em Dublin? Sugiro um vlog Eu vou fazer um vlog do meu dia mostrando direitinho De quando eu acordo até a hora que eu vou dormir E mostrando o caminho, mostrando o que, é que eu faço Os perrengues que a gente passa aqui nos ônibus, não é mesmo? Próxima o arroba Murilo Almeida. Murilo com dois erros, isso é importante. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu na Irlanda? E qual a pior? A melhor coisa que me aconteceu na Irlanda são os voos low cost, a querida Ryanair. Eu amo essa empresa, os voos são super baratos com eles e eu sou muito grata ao serviço deles. É barato e tem um monte de problema, mas é maravilhoso. É uma das melhores coisas que me aconteceu foi ter a Ryanair. Aqui. Ah! Segunda pergunta, e qual a pior? A pior coisa que me aconteceu aqui na Irlanda foi os aluguéis Procurar os alu... ah, uma casa pra alugar e tudo que eu passei pra gente conseguir esse apartamento Foi uma das piores coisas que aconteceu comigo Outra coisa que aconteceu que foi muito ruim Depois que eu cheguei aqui na Irlanda, uns dois, três meses depois que eu tava aqui na Irlanda Eu desenvolvi depressão É um assunto meio dark e eu nunca falei isso na internet Inclusive se vocês têm curiosidade, se vocês querem saber sobre como eu venci e como... Eu venço diariamente esse meu problema com a depressão e ansiedade, não basta depressão, né, Maria? Eu posso falar para vocês e explicar e me abrir um pouco mais sobre isso, mas sim, foi a própria coisa que me aconteceu. Ótimo. Próxima pergunta. O @yuri.alvares. Yuri, olha, Yuri, ah, é tão querido. Pensei várias perguntas. E sim, você pode publicar meu arroba. 1. Você se arrepende de alguma tatuagem que você fez? Qual? E qual a sua predileta? Então, eu tenho muitas tatuagens, todas pequenas, espalhadas pelo corpo. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre as tatuagens, eu posso fazer. Tenho algumas tatuagens <risos> espalhadas pelo meu corpo. E se eu me arrependo de alguma, não. Eu não me arrependo de, todo, de nenhuma das minhas tatuagens. Eu amo todas, são todas muito especiais, muito legais. Qual a sua predileta? Hum, difícil, hein? Então tá. A minha predileta, não porque ela é mais bonita ou porque... não. Ela é super simples e pequena, mas a minha predileta é essa daqui. Não sei se... vai ficar bom. Qualquer coisa eu coloco uma foto. Peço pro editor o vídeo Viu, Jimmy? Coloca uma foto aí pra galera ver. é Essa tatuagem, porque ela tem um significado absurdamente especial. eu fiz ela com... Duas das pessoas mais importantes da minha vida E eu tô com muita saudade Só de falar eu fico com vontade de chorar E... é isso Ah, eu vou chorar Eu vou mudar de pergunta Mas eu vou chorar real é... Qual a sua predileta? Essa Por causa das pessoas que fizeram parte dela Dois Em algum momento você pensou em não ir pra Irlanda E pensou até em terminar o seu casamento? Não Porque era uma coisa que estava no meu coração E no coração do meu marido era um sonho que estava sendo alimentado já há um tempo e ele ter acontecido tão cedo foi uma surpresa para nós, mas nós desejamos isso desde quando nós nos conhecemos. Então, não, eu não pensei em terminar o meu casamento e não vir para Irlanda. Eu, pelo contrário, foi só vitória e comemoração cada segundo da gente conseguir vir para cá. 3. É, Do que mais você sente falta no Brasil? Sol! <risos> e comida! Deixa eu explicar pra vocês. Eu sou carioca, mas eu nasci no Rio, né? Mas eu morei a minha vida inteira em Goiânia. E se você não é de Goiânia, eu vou te falar. Nós temos uma coisa em Goiânia chamada pamonha. E é uma bênção do Senhor Jesus. É uma delícia. E eu sinto muita falta da pamonha, porque não tem pamonha, não tem piqui. Nossa, não tem piqui, um arrozinho com frango e piqui. Meu Deus, não tem piqui. Inclusive, uma vez eu falei do piqui no Stories e duas seguidoras vieram me falar que nunca tinham ouvido falar o que é isso, o que é piqui, gente? Come piqui, gente. Come piqui. Piqui é vida. Piqui é bênção do Senhor. Deus fez o piqui. quatro. E última do Yuri. Teve alguma cidade barra lugar que você conheceu... Que todo mundo falava bem você achou sem graça? Ai, que pergunta polêmica. Então, sim, Londres. Ai, gente, é sério. Todo mundo me falou muito de Londres. Que Londres era incrível, que Londres era um sonho. E quando eu fui, se bem que quando eu fui pra Londres, eu tava no meio daquele meu problema da depressão que eu falei pra vocês agora há pouco. Então, talvez o problema sou eu, e não Londres. Desculpa, Londres, eu amo você. Mas... Eu não tava muito bem, e não foi tudo que eu esperava, porque eu esperava que eu... Enfim, Londres. Desculpa, seguidores de Londres, não fiquem bravos. Segue o baile. O arroba King Branquinho. Hum, que sugestivo. Peraí, cadê o um ruivo? É porque eu era ruiva, e agora eu não sou mais. Meus cabelos mudaram, mas eu sou a mesma. Ai, que piada sem graça! Tem três perguntas. A primeira... Quando foi que caiu a ficha? Não estou mais no Brasil. Caiu a ficha, eu tava aqui há mais de uma semana, mais ou menos. A gente tinha chegado, tinha uns 10 dias que eu tava aqui, por aí. E aí eu fui num pub, que é tipo um barzinho aqui da Irlanda. Eu fui nesse pub e ficou eu e meu marido. E ali naquele momento, só nós dois falávamos português. Todo mundo em volta falando inglês, várias pessoas e a gente conhecendo... Alguns amigos dele do trabalho, e aí tinha francês, tinha irlandês, tinha italiano, tinha pessoal da Polônia, da. Agora eu esqueci o nome dos países. E aí eu vi aquele tanto de gente com tantas línguas nativas, todos falando em inglês e se comunicando. e... Qual a maior saudade que tem do Brasil? Pamonha. Porque Piqui, alguns goianos vieram lá de Goiânia e trouxeram em conserva. Agora é pamonha! pamonha pra mim. Tem quase um ano que eu não como pamonha. Um ano, meus queridos. Um ano. Terceira pergunta do King Branquinho. Você acha que morar fora te fez uma nova Maria? Exemplo de mudança, Maria Brasil e Maria Dublin. Sim. Morar fora me fez uma extraordinariamente nova Maria. Real. Porque quando... Eu não sei por que que isso aconteceu, mas eu vou explicar pra vocês. A Maria de Goiânia era uma Maria que só estava preocupada em trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. A Maria de Dublin é uma pessoa que está preocupada em viver, viver, viver, viver e viver. Depois que eu aprendi a lidar com a minha depressão, eu caí a ficha, sabe? De que eu preciso viver. Eu preciso me preocupar comigo, com a minha qualidade de vida, então eu sonho mais, eu me esforço diariamente para ser feliz. Então eu coloco atividades no meu dia, eu me preocupo comigo, comigo. Se eu sei que eu não tô bem, eu paro, tomo um banho, como uma comida gostosa, vou assistir alguma coisa que eu gosto de assistir no Netflix ou em qualquer outro lugar, vou passear, vou num parque, deito na grama, fico olhando para o céu, eu cuido de mim. Eu sou uma Maria que se preocupa comigo e isso é muito especial pra mim porque quem tem depressão ou já tem, ou quem passa por isso sabe que perde o sentido completamente de qualquer coisa e me preocupar comigo é uma coisa especial então essa é a Nova Maria Olá Maria, o que vos fala? Uma Maria corajosa, a Maria de Goiânia jamais ia gravar um vídeo no Youtube e se expor desse jeito Agora essa Maria aqui, queridinhos, tá falando até da rotina já, sexual. Para, para, para, para, para, para, para, para, para. Gente, muito obrigada. Eu fui fazer essas perguntas lá no Instagram pra vocês e a participação foi gigante, eu tive mais de 100 inbox E eu fiquei tão empolgada que quando eu fui gravar eu gravei mais de 20 minutos de vídeo E a gente sabe que é um vídeo muito grande assim as pessoas não assistem, né? Então pra não ficar um vídeo chato, um vídeo muito longo, eu vou ter que interromper por aqui E Tem tanto tempo que eu gravei esse vídeo que eu nem lembrava do roteiro eu, meu cabelo até mudou, olha O que eu quero dizer é que vai ter a parte 2 desse vídeo